Galera, muito provavelmente amanhã, terça-feira, pode sair uma nova caixa no CSGO. Como vocês já estão ligados ou deveriam estar de qualquer jeito, a Valve sempre, sempre, sempre acaba soltando os updates do CSGO na terça-feira à noite aqui no Brasil. Eu não tenho certeza por que que isso acontece. Acredito que simplesmente seja porque terça-feira já tem uma manutenção de rotina, né? Então eles aproveitam que já vai rolar essa manutenção para introduzir atualizações no CSGO. Quase sempre acontece nas terças-feiras. E alguns dias atrás eu postei aqui no canal um vídeo mostrando pra vocês o que supostamente seriam quatro skins da nova caixa do CSGO que teriam sido vazadas por meio aí de desenvolvedores de mapas que acabaram fazendo algumas postagens bem suspeitas em seus twitters. Isso tudo encaixou, galera, porque é um timing perfeito, né? A gente já teve uma caixa no começo do ano, que foi a Dreams and Nightmares. Agora a gente teve o Major, que realmente deu uma hypada no CSGO. Acabou de sair o desconto das cápsulas e, junto com o desconto das cápsulas, seria muito interessante pra Valve lançar também a caixa. A Valve tá sempre pensando em dinheiro, né? Então agora é uma hora boa pra eles lançarem a caixa, já que a galera já tá ali gastando grana com cápsulas, adicionaram ali dinheiro na Steam deles, já tem todo mundo ali na expectativa também, guardando às vezes skins líquidas pra vender na hora que a caixa sair e comprar rapidão, né? Mas enfim, voltando aos Twitters que vazaram informações sobre as possíveis novas skins, né? A gente teve uma informação muito muito hypada que a Alp Print estaria nessa caixa, uma skin muito aguardada pela comunidade, manos, porque desde que essa coleção em Print foi lançada, a Valve já adicionou a M41S e também a Desert Eagle, mas o criador também fez aí a K-47, a P250, a WP, fez tipo a coleção completa das armas principais utilizadas no jogo. Porém, foi gerado um hype, uma expectativa em especial a K-47, muita gente quer essa K aqui para aplicar adesivos. Inclusive tem um colecionador chinês que já prometeu Que vai lançar quatro titans numa K dessa Quando ela for aí anunciada numa caixa Parem, parem Um sacrifício por skins caríssimos Já não vale a pena Agora temos o K-Drop ah, ah, ah! K-Drop Skincaro é mais simples do que pensas. Se eu aval, que não é boba nem nada, sabendo desses rumores, provavelmente vai deixar essa AK pro futuro. Porque se a AK fosse lançada agora, eu acho que iria comer todo o hype, digamos assim. Então faz mais sentido a Alp vir primeiro e depois ser lançada a AK e também, quem sabe, a P250. Seguindo possivelmente aí a ideia da Azimov, galera. Porque olha, a gente tem AK, a gente tem a M4A4, a gente tem a WP, P90 e a P250. Essa m 4 s aqui é bait, tá? Não existe não. Mas também não sei. Uma má ideia, uma M4S as move Principalmente agora que a M4S tá bem bufada. Mas esse é assunto para outro vídeo. Pô, que a verdade seja dita, ninguém tá muito preocupado com as skins azuis, roxo, rosa. Todo mundo preocupado com as skins cover, né? As skins vermelhas. As duas skins mais raras da caixa. Qual será que serão elas? Bom, provavelmente, galera, pode ser aí essa ak 47, que tem esse estilo grafite, né? Eu falei que ela tinha o estilo pichação. perdoem aí pelo meu erro, na real. Pichação e grafite são coisas diferentes, né? Grafite é uma forma de arte, enquanto pichação é vandalismo. De qualquer forma, eu encontrei o criador dessa K47, que supostamente seria adicionada aí na nova caixa do CS Go, e ele é um cara que já é bem famoso nessa comunidade, nesse nicho de criação de skins. Na realidade, ele tem várias skins que ele criou aqui pro Rust, e agora ele tá se aventurando no CS. O cara já criou mais de 200 skins, galera, pra diversos jogos aí da Steam. Não estamos falando de um cara inexperiente. E essa possível nova K aí, que chamaria Headshot Gun, ele criou em várias versões diferentes. Como como se fossem variações da mesma AK, né? Com cores diferentes aí, porém mantendo o mesmo desenho do grafite. Então ele fez uma onde a cor primária seria o amarelo, contrastando aí com rosa, que ficaria muito insana dentro do CS. Ele fez uma que é bem focado no rosa com um pouquinho de contraste do verde. Ele fez uma que é bem verdona, né? Verde com rosa. Uma outra que é tipo a mesma pegada, só que tem uma coisa diferente. Não sei, o cara fez um milhão de combinações. E esse é o um estilo que eu já vi em algumas outras skins do CF, tipo a Fever Dream, a Death by Puppy A m 4 s Imminent Danger, Apesar de não ter uma característica Do grafite de rua, ela tem Uma cara assim, de elementos que a gente Encontra realmente na cidade E não podia deixar de falar Da m 4 s Masterpiece Galera, a gente já teve no CSGO Uma skin bem parecida com essa K, adicionada, realmente Isso aqui, se não for um grafite, eu não sei o que que é Então, manos, eu tô achando que essa K pode ser verdade eu Tô achando que ela vai ser lançada amanhã E eu tô pensando que as skins covers Serão a Alp Print Stream E a AK Headshot Gun E galera, para dar um suporte na teoria de que essa caixa deve cair Amanhã e no update do CS Esse influencer aqui, o Gabe Follower Que tá sempre por dentro das novidades Sempre correndo atrás de updates, principalmente a respeito da Source 2, criou uma planilha muito interessante Onde ele listou todas as caixas Adicionadas no CSGO As datas e quantos dias De uma para outra e aqui na dele a gente tá a 125 dias Sem caixa, e a Valve tá lançando três caixas por ano, né? Então já tá um passão. E desse prazo, para a nova caixa sair, e pode ser que ela saia amanhã, realmente, né, galera. O que vocês acham dessa novidade? Deixem embaixo pra mim o que vocês acharam dessas duas principais skins que vazaram: a Kai e a Alp. E vamos ficar curiosos aí pra saber quais serão as outras skins adicionadas na caixa. Tamo junto, galera. Um abraço pra vocês. Falou!